A Constituição de 88 é uma criança ainda, é muito nova. A Declaração Universal dos Direitos Humanos também não tem nenhum século. Né? A gente ainda está muito longe de colocar em prática tudo aquilo que a gente acordou no passado. Né? Eu acredito que comunicar os direitos humanos, falar sobre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, é importante, é fundamental para garantir a dignidade. Nossa ação é sempre pela pauta dos direitos humanos, entendendo que o direito é apenas uma forma de instrumentalizar e efetivar todos esses esses outros direitos que ficam vulneráveis e, e muitas vezes a justiça não consegue chegar até eles. A gente é muito visível, é, as mulheres indígenas, então um prêmio desse, um trabalho como o que a gente desenvolve é importantíssimo para mostrar que as mulheres estão ligadas, têm seus direitos, querem seus direitos garantidos. Eu acredito que com todo o trabalho que as entidades estão fazendo e com os ativistas né, que trabalham na questão na, no campo dos direitos humanos o Brasil vai chegar num campo que todos os direitos serão respeitados. Então, o nosso compromisso é esse.